Despertar de hoje, eu vou convidar você para fazer silêncio. Então, nós vamos começar, trazendo nossas mãos para o chakra cardíaco, e assim nós estamos aqui nos conectando ao poderoso campo eletromagnético do nosso coração estamos interagindo com ele, esperamos reconhecemos o seu poder e aí o nosso objetivo é exatamente atingir o estado o poderoso estado de coerência cardíaca e aí enquanto eu estou falando você está respirando Sinta sua barriguinha subindo e murchando quando você inspira e expira. E sinta o seu coração se movimentando rumo a esse estado de coerência cardíaca, que é um poderoso estado. Porque o coração simplesmente ele tem o poder de silenciar o chat, o blá blá blá do cérebro límbico, do cérebro emocional, conduzir você para o estado de presença. Lembre-se que é no silêncio que habita, que habitam todos os sonhos. Todas as possibilidades estão disponíveis no silêncio, estão disponíveis no vazio quântico. Enquanto simplesmente inspira e expira, você percebe o diálogo do seu coração com suas células com o seu cérebro límbico. Mais de 1.200 reações químicas são coordenadas no interior das células pelo seu coração, pelo meu coração. Então, quando nós colocamos a mão no coração, no chakra cardíaco, nós estamos sendo o canal dessa comunicação ágil, Coração, cada célula do nosso corpo, mandando a informação correta, a informação precisa, a informação adequada, para que você possa silenciar. Quem chegou aqui foi a alegria para mudar a sua vibração. Continue focada, focada. Os gatos têm uma energia, uma vibração de cura. Parece que às vezes eles percebem que eu estou aqui meditando. Ou ele está, ele entra na frequência, ele vem participar também trazer a sua vibração, então acolha, acolha essa energia, você inspira e expira e se mantém presente e desfruta dessa presença, desse momento, desfruta da alegria de estar presente. do momento toma consciência que dentro do silêncio foram todas as possibilidades todos os sonhos então vamos treinar ficar mais tempo no silêncio para que a gente possa acessar todos esses sonhos Posso acessar a natureza, posso acessar a alegria que habita os nossos corações. E com a participação aqui de alegria, eu vou me despedir em silêncio. Inspire, expire e expire. Stay.